Você abre o Instagram e dá de cara com elas. Na rua, passa por outdoors e cartazes falando sobre elas. Chega em casa, liga a TV e elas estão lá também. E até aqui nas propagandas do YouTube. Não tem jeito. As agulhas estão por toda parte, e todo dia, querendo ou não, você vai acabar vendo pelo menos uma delas. A vacinação contra a covid-19 despertou esse problema bem comum, mas pouco divulgado e menos ainda estudado, que é a fobia de agulhas. Inclusive, calma, esse não é um vídeo anti-vacina, muito pelo contrário. Nós precisamos falar mais abertamente sobre essas fofinhas e por que Gente, alguns mais do que outros têm medo de agulha de onde veio isso e como lidar com essa condição no mundo em que agulhas salvam vidas vamos perfurar esse assunto hoje no laboratório 2000 oi o meu nome é maria e desde que eu me dou por gente eu tenho pavor de agulha só de pensar em receber uma injeção ou fazer um exame de sangue ai os meus braços se retraem eu começo a sentir uma fraqueza e um mal-estar percorre meu corpo inteiro e a partir daí, é ladeira abaixo. Pra falar a verdade, pesquisar, escrever e falar sobre isso também não é muito fácil. Mas essa é uma questão mais essencial do que nunca e eu não costumo ver do ponto de vista de quem passa por ela. A fobia de agulha afeta pessoas de todas as idades e tem sérias consequências, não só pra pessoa, como pra todo mundo com quem ela interagir. Então, vamos dar nome aos bois. Esse medo geralmente vem de uma associação entre a tripanofobia, que é o medo de injeção, coisas que injetam, a achimofobia, que é o medo de agulha e coisas que furam, e a hematofobia, que é o medo de sangue. Para você ter uma ideia como essas fobias ainda não são muito estudadas, a hematofobia e a tripanofobia não tem nem página na Wikipédia. Em compensação, lá você encontra a tripofobia, guarda esse nome, que é o medo ou aversão de objetos com padrões irregulares de buracos, como colmeias e formigueiros. Diferente do que acontece com a tripofobia, a comunidade médica não chega a duvidar que a tripanofobia a das injeções seja mesmo uma fobia, mas não parece querer fazer muito a respeito ou buscar grandes avanços para ajudar quem sofre com isso. Diversos psicólogos sugerem que o medo de agulhas possa ter origem em traumas da infância. Bom, a minha mãe disse que quando eu era pequena, eu tomava a vacina feliz da vida. Nenhuma de nós lembra exatamente por que ou quando que isso mudou. Quem convive com essa fobia vive tendo que responder esse tipo de pergunta. Aliás, se for mulher, recebe umas perguntas bem convenientes. Tem a clássica como que vai fazer para ter filho e a mais atual como que vai colocar botox. Mas assim, como eu, várias pessoas não lembram no início desse pânico, sentindo que como sempre tivessem ele. Um estudo britânico sobre a tripofobia, a dos buracos, alega que a repulsa aos conjuntos de furos pode ter origem em nossos ancestrais, pois as imagens lembram vermes que penetravam o corpo, gerando doenças e inflamações. Por outro lado, voltando às agulhas, apesar de haver registro de seringas na Grécia Antiga, injeções intravenosas vieram somente a partir do século 17 e a seringa hipodérmica só foi inventada em 1853. Então pense bem, no que diz respeito à herança evolutiva, até pouco tempo atrás, a ideia de um pedaço de metal furar você e sair sangue podia parecer fatal, ou no mínimo uma ameaça e algo bem assustador. Hoje em dia, sabemos que esses mesmos dispositivos podem nos salvar da morte certa, quer nosso cérebro entenda isso ou não. Mas o que a gente não entende vira alvo fácil para as fake news e teorias da conspiração. Estima-se que quase um quarto da população mundial tem algum alto grau de medo de agulhas, mas os estudiosos presumem que esse número seja bem maior. Por isso, é importante reconhecer e falar a respeito, já que as sequelas emocionais fazem muitas pessoas fugirem de tratamentos e vacinas, o que nem sempre significa que elas sejam negacionistas. Mas então, como saber se tenho aicomofobia ou tripanofobia? A fobia de agulhas tem muitas formas de expressar essa resposta de sobrevivência. Ela vem desde o momento em que o médico faz a solicitação de exames, quando você imediatamente começa a sentir ansiedade com aquele momento, mesmo que vá demorar dias ou semanas. Ela chega em ondas de palpitações, boca seca, insônia, taquicardia, náusea, dor de cabeça, falta de ar ou respiração acelerada. Estudos apontam que de maiar é um dos maiores medos, e muitos relatam que o pavor não é da agulha em si, mais do que ela é capaz de fazer neles. Tem que passe por tudo isso e um pouco mais, como o desespero de se imaginar sendo segurado para enfrentar o procedimento. Como dá pra ver, não se trata só de um medo, mas um distúrbio que pode ser realmente incapacitante. Estratégias que funcionam, eu juro. Eu já vi muitas vezes que a única forma de superar esse medo é se expondo a ele de forma gradativa e contínua, o que não tá errado, mas não é tão simples. Mesmo tendo plena consciência do quão irracional é ter algo que é pro meu bem, muitas vezes parece impossível controlar algumas reações. Como quando eu tentei tirar sangue no laboratório, depois de muito tempo fazendo a coleta em casa, e com agulha fincada na minha veia, o sangue simplesmente não jorrou. Pois é, alguém sabe como controla o fluxo sanguíneo? Deixe aqui nos comentários. Então, a minha primeira dica é, no caso de exame de sangue, pergunte ao laboratório de sua cidade sobre o serviço de coleta em casa. Algumas vezes eles fazem sem custo extra, e mesmo custando alguma coisa, não costuma ser nada comparado ao conforto que isso vai proporcionar. Em caso de procedimentos impostos de hospitais, peça para fazer deitado, o que ajuda bastante com aquela sensação e possibilidade de desmaio. A segunda dica é: tenha em mão seu celular e fone de ouvido. Colocar sua playlist ou podcast favorito é uma ótima maneira de ocupar a mente e relaxar um pouco de forma instantânea. Estudos já mostraram que o som entrando por seus ouvidos ativa outras áreas do cérebro e libera hormônios do prazer, como a dopamina. Pera, ninguém tá falando que você vai sentir prazer, mas já que é pra aumentar a exposição a agulhas, melhor escolher o local e a trilha sonora que vão te deixar mais à vontade durante o processo. O que nos leva a terceira dica, vá bem acompanhado, se possível por alguém em quem você confia, que entende ou quer entender o que você passa e te dá suporte, mesmo que não possa fazer muito além de te levar ou segurar a sua mão. Não deixe também de avisar o profissional de saúde sobre a sua fobia, não se preocupe, eles estão bem acostumados. Respire fundo, isso vai desacelerar o seu batimento cardíaco. E claro, na hora H, não olhe, a menos que queira. Apenas foque na sua música e quando menos esperar, tudo já vai ter acabado. A boa notícia é que, aparentemente, com o passar dos anos esse pânico diminui, provavelmente pela constante exposição, que tá cada dia mais difícil de escapar mesmo. Gente, esse ano eu já fiz três exames de sangue, um que foram nove tubos, tirei os meus dentes cisos e obviamente tomei a vacina. Eu não diria que eu superei o medo e eu também não encarei esses procedimentos na maior tranquilidade, mas essa conscientização que a gente tentou trazer aqui com certeza me deu boas ferramentas para lidar melhor com essa situação. E se esse vídeo ajudar uma só pessoa, já tá valendo. É com esse tom de esperança que eu deixo meu apelo para os cientistas agilizarem aí umas vacinas orais para essas agulhadas ficarem só nos exames e tatuagens. Mas enquanto não inventam essa semente dos deuses, acredite na ciência e se vacine. Não é só uma picadinha e você vai sentir sim, mas eu prometo, é infinitamente mais suportável e mais rápido do que a sua ansiedade te deixa acreditar. E você não está sozinho nessa? Nem precisa esconder como se sente. Agora que eu dei o meu relato, comenta aí embaixo do que você mais tem medo. Quem sabe não vira tema de um próximo vídeo no Laboratório 2000. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se for a sua primeira vez no canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima.